Como é que o curió canta? Eu queria que você explicasse quais são os erros de entrada, o que é um curió que repete o canto e o que é um curió que remonta o canto. Eu posso sim. Inclusive, é, tem uma coisa que eu gosto bastante de enfatizar isso aí, porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento do canto pré-clássico e, e às vezes é, algumas pessoas que, que têm mais conhecimento não sabem ou não conseguem transmitir para fazer com que o um amigo aprenda, sabe? Então, eu sempre digo o seguinte, a pessoa que quer aprender o um canto pré class para não estar dependendo muito dos outros, ter uma noção boa, e depende só de si própria para poder, com, com essa base que eu vou informar, que pode ser útil para muita gente, como eu já, já passei conhecimento para muitos amigos, e eu acho que é muito viável. Está passando um avião aqui agora, mas não vai passar já. Não, mas tá então, mas, assim, eu, eu divido essa, essa etapa aprendizagem do canto pré-clássico como três fases, sabe? A primeira fase seria você aprender a letra do canto pré-clássico. Porque você não consegue cantar uma música do Roberto Carlos se você não souber a letra. Então, você tem que saber a letra do pré-clássico. Então, você tem que decorar da forma que eu vou passar aqui, se a pessoa achar que por bem, é, e querer seguir que meu passos, já ensinei algumas pessoas dessa forma, sabe? Uhum. É assim Primeiro, Primeira... Fazer é você aprender o canto, a decorar o canto. Então, você vai aprender o quê? A letra todinha do pré-eclássico. Uma cantada completa de um samaritá fechado. Ti, tu, i, te, te, to, te, te, te, te, U i, é, to, te, te, Isso é uma cantada completa. Quando a pessoa decora essa parte, sabe falar essa parte tranquilo, sem sem errar, sem ter dúvidas, né? ela vai para a segunda fase, que é antes de ir para o Vivo. A segunda fase ela acompanhar o canto que toca. Hoje é no cartão de memória, antigamente era em fita. Né? Então você pega um CD original, principalmente sem repetição, do Prata FH 30 anos. Isso para treinar e aprender. né Exato. Quatro cantadas de três samaritá e uma de seis samaritá Um passagem de três, três, três, três fecha com cinco batidas. Quando vai a seis samaritá ele vai com três... 3, 3, 5, 3, 3, fecha com seis batidas. Então você vai escutar sempre o canto tocar ali. Pode ser um canto com um cartão de memória? Então você pega esse sem repetição do prato FH 30 anos e você vai escutar o canto tocar lá. E você vai acompanhar, porque você já decorou o canto. Qual é a sequência do canto, né? Ah, tem gente que vai dizer pra você, ah, depois do Samaritan, o iu iu é, é teté. Tudo bem. E a pessoa queria saber, que, achar que é um teté, não tem problema. E na verdade o selo marrom era o iu iu tetué. O selo ouro, o selo prata, já é o iu iu iu Mas, muita gente diz que é o iu-iu-tete. Então, você vê como você achar melhor. Mas, o importante é você saber a sequência dessa forma que eu falei. Quando você decorar a segunda fase, que é escutar o um canto e tocar, e você sempre souber acompanhar, mesmo que já está tocando, você acompanha. Quando você dominar essas duas fases, você vai para a terceira fase, que é a mais difícil. que aí você vai ter base para chegar lá e escutar um o ciro cantar. Só que aí o curioso, ele canta de várias maneiras diferentes. Ao vivo, né? dá retorno. É. Exatamente. Você vai para a fase final da aprendizagem, que é escutar o Curio cantar ao vivo. O curioso, ele canta de várias maneiras diferentes. Ele canta mais acelerado, ele canta um pouco mais lento, ele canta socado, então, ele canta errando. Então, essas coisas todas, você só vai ter condições de começar a ter noção disso quando você já decorou o canto e você aprendeu acompanhar junto com o aparelho tocando. E aí sim você vai começar a perceber é, quando o passarinho faz o retorno, que é tituí tu, i, te, te, quim, ti, volta ti, em qualquer lugar do canto, ele voltando por ti, está dando retorno. Quando ele passa a passagem lisa, que hoje muita gente fala de que toi, que é ele fazer ti, tu, i, te, te, quim, toi, te, te, tu, a, tu, a, tu, a, tu, a, em vez de ir para samaritá, ele foi para preparação da batida, que é o itt tuá, tuá, Quando ele faz remontagem de canto, é, que muita gente confunde, que está batendo praia novamente, está falando que é remontagem. Quando ele dá retorno, fala que é remontagem. Então a remontagem é quando o passarinho faz. E o itt o a o a o a o a o a o a o tué, o a o a o a o a o a o a o a o a o a o ele o a o a isso aí acontece muito quando o cara troca um canto ou quando ele está em contato de canto. Às vezes o passarinho faz essa remontagem, não vai para a passagem lisa, né? Quando não é uma sequela. Aí quando é sequela, já é que usa grave. Mas se a pessoa decorar um canto, se a pessoa botar o um canto tocar no aparelho e começar a dominar, ouvir o canto tocando tocar no aparelho, ele vai para a terceira fase e ele vai ter condições de escutar o curió e vai começar a aprender a ter noção do que é a batida de praia, que é o atuar, atuar. O que, é, o que é fazer a divisão de pontos nos spinquinho, o que é fazer o mil tu é, tu é. Então, ele vai começar a saber realmente, a desenvolver uma aprendizagem mais rápida do que ele imaginava. E eu fico muito feliz quando alguém me liga e diz, olha, eu aprendi bastante, poxa, eu desenvolvi bastante meu conhecimento através dessa maneira que você explicou. Então, eu fico muito feliz, muito honrado com isso aí.